E aí, clan Sheldon, aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. A gente está jogando uma versão em português, que foi modada aí por fãs, eu vou deixar a comunidade na descrição. Se você joga em console, infelizmente não tá em português. E vamos lá, vamos continuar aí a... mais um dia na vida louca da Mai. Beleza, mais um dia a Mai acorda. O último dia foi diferente né, eu não lembro como foi o último dia, mas a gente foi numa festa, ah, é. foi um dia bastante triste, conversamos aí com a nossa amiga, a Bai, a jacaroa, Olha, yeah. lá vem, o que você quer? Vai pra você também mãe, o que é? Me contar uma coisa. Examinamos o braço que vocês encontraram aquela noite. Ah, é? Sim, achei que teria interesse nos resultados. Só isso. Manda. O braço pertencia a um homem de meia idade, estatura mediana, e ele estava morto quando o braço foi removido. Nossa. Quer dizer que... não quer dizer nada ainda. Só achei que ia querer saber. Você sempre gostou de histórias desse tipo quando era pequena? É verdade, valeu. Esse fantasma é bem sinistro. Fantasma? Não tem nenhum. Não tem fantasma nenhum nessa história, seja lá o que aconteceu. Tá, tá, ninguém acredita em mim, já entendi. Tenha cuidado, mãe, coisas estranhas andam acontecendo. Não diga. Tenha uma boa noite, mãe. Essa policial é a nossa tia. Às vezes ela, ela puxa a nossa orelha, mas é para o nosso bem. Hoje a gente vai visitar o Greg. Tem algo para fazer com ele. Vamos lá para a lojinha do Greg a gente tá Já chegamos aqui no Snack Falcon Aproveitar para agradecer a todos que estão acompanhando a série Muito obrigado pela sua atenção Vamos lá falar com esse raposo E aí, cara? Oiê! Como vai o dia? Estou com uma enxaqueca Eu sinto como se eu mal tivesse dormido Apesar de eu ter dormido um monte It malha, tá tudo bem? <risos> Sei lá Algo que eu possa fazer? Me ajuda a acordar Ei! Eita! Acorda! <risos> ok, valeu, eu tô acordado. Mas aí, tu vai fazer o que hoje? Quero ir comigo no Museu de História? Certeza? Tu parece bem cansado. Tenho? Só vamos. O Greg ficou de investigar o Museu de História com a gente. A Baia é o cemitério, o Greg é o Museu de História e o outro personagem. A gente conversa menos, homem não lembro o nome dele. Foi mal a gente ter caído. Não esquenta. E a sua bike? É, dá pra consertar, mamão com açúcar. Pena que tu não foi atropelado. Pena que você não bateu de frente com o trem. Pena que seu corpo não foi devorado por o Bruce. Pena que você não foi devorado vivo por o Bruce. <risos> é aqui, então? É. Nunca vim aqui antes. Nem eu. Ah, um, um, achei que tivesse um plano. Eu preciso de plano. Coisa mais simples, Invadir um casarão velho. Crimes. É. É tipo igualzinho uma... Uma casa mal-assombrada. É... Igual é aquele do filme antigo, Figuras do Corredor. Hum, título péssimo. Eu sei. Se passar, é uma mansão velha igualzinha essa aqui. Que bom que tu tá procurando um fantasma, né? Na verdade, acho que ele tá aqui me procurando. Ah, é? Tu comentou aquela outra noite. É. Seja lá quem for o maluco, deve ter umas pistas aqui. Não é uma pessoa, mano. É um fantasma. Ah, então tá. <risos> não vamos contrariar, bora caçar o fantasma. Pô, precisava ser de noite, Greg. Ei, cadê você? Olha eu aqui, ó. A gente não consegue pular, estamos no breu. Ah, moleque, achei a entrada do porão. Hã? Fica quieto, você. Tá falando assim porque? Se você substituir os sons de S por X, fica mais difícil. Próximos tipo fantasmas. Entendeu o que você tá falando? Entendi nada. A gente tem que encher X, -x entendeu? Ah, entendi agora. Ah, sim. Eu não vou fazer isso. Tá. A gente tá de boa, não tem ninguém aqui. Todas as luzes apagadas, as portas trancadas. E como a gente vai fazer? Tu vai segurar a lanterna. Enquanto eu destranco esse cadeado. Você sabe arrombar cadeados? A gente esquecida. Claro, cara. Isso é bem da hora. Ou se é. Crimes, cara. Crimes, cara. E dá pra apontar a lanterna pra cá? Valeu. Ai meu Deus, que foi isso? Realmente que foi isso. Nada. Ah tá. Mais luz aqui Eu não estou gostando <risos> Meu Deus isso, MDS, não falou meu Deus. Tá, ali tem coisa. Te falei! Beleza, luz aqui pra terminar, fica de olho, tenta fazer os dois. Momento FNAF, né? Ei, vem pro posso, tem coragem! <risos> Desgrama de coruja Você tá bem? Acho que sim, que perigo Eu não sabia que coruja partindo para pra cima desse jeito O que você fez pra ela? Tá chegando no porão O que era mesmo pra gente procurar? O barulho que eu li que? O bagulho que eu li falou que quando Alguém fica aqui depois da meia noite Começa a ouvir uns sons estranhos. Tem um lugar chamado sala do mapa e também tem outra sala de re acesso restrita Tecnicamente a parada toda tá restrita a essa hora. Porra, cara, verdade. Só vamos. Ok. Vamos nessa. Nenhuma alma aqui dentro. Que escuridão. Ei, cadê a lanterna? Merda. Se lá fora. porra, oh, cara. Uma coruja te atacando. Tá, esquece. Ainda dá para enxergar. Sim, partiu investigar. Maneira mais correta de andar é sempre pulando. Olha só, um elevador. Beleza. Bem mais fácil que uma escada. É claro, vamos pegar o elevador na caça abandonada poderia dar errado. A música de suspense é bem legal. Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Por que eu tenho que ir primeiro? O fantasma é seu? Tá bom então Ele nem é xiste. <risos> Você falou alguma coisa? Cara, é essa Opa Que parada Foi essa Não sei, será que tem alguém aqui? Não, tá tudo apagado, as portas trancadas e não tem nenhum carro lá fora Beleza então Quer voltar? Tá com a sua faca aí? Aham. Uhum. Ótimo. Peraí, tá me dizendo que eu vou ter que furar alguém? E esse é o plano agora? Não, tipo só pra prevenir. Ou melhor, a porta do porão trancou por fora quando nós entramos. Menina mesmo. Vamos <risos> ter que achar outra saída. aí, vou botar na lista. Sala do mapa, zona proibida e achar uma saída. Que rolo. Crimes, crimes. Os crimes. <risos> Os crimes. Deixa eu verificar se você tá gravando. Olha só, outro elevador, que coisa... Ah... isso, não é bom. Deve ser tipo o celular de alguém que esqueceram aqui... a. Ah, deve ser isso, deve ser. <risos> Crimes. Ah, vamos subir. A gente sobe tudo, depois desce tudo. Alguém aqui é muito fã de elevadores. Nem um pouco estranho... hum... trancada... Acho que a partir daqui vai ficando tudo trancado então... Ah, merda... Não... Eu deixei minhas ferramentas caírem lá fora... Não pode ser... Tinha uma coruja me atacando... <risos> é. Tá... tá bom... Não tem como você tipo improvisar, sei lá... Preciso de um alicate e... Você tem algum clipe de papel no bolso? Ah não, quem no mundo anda com clipes no bolso hoje em dia? Ninguém. Tá, revisando a lista. Manda. Sala do mapa, zona proibida. Achar uma saída, achar um alicate e cachar clipes de papel. Acho que é isso só depois. Mas que droga, isso tá parecendo trabalho eu não vim aqui pra trabalhar. Ouviu isso? Ouvi, ouvi. não parecer uma pessoa. Aham, uhum, não faço ideia do que seja. É um sinal pra gente apertar o passo. É, vamos apertar um passo. É isso aqui. Ah lá, meu bairro. É estrada e nada de Rampanter. Deve ser é antigo. Calma aí. Isso aqui é a sala do mapa. Vamos ter cuidado. Ok, crimes, crimes. <risos> crimes. Ali tá o cemitério e o casarão que a gente tá agora. Medo. É como se a gente estivesse sendo espionado. Olha meu bairro. Nossa, posso que tem um mini você ali. Mano, isso foi mal. Isso me fez viajar um pouco. Eu sou o perigo. Que... Bom e velho centro, centrinho da nossa cidadezinha. Verdadezinha. <risos> ah, acho que aquele bairro é bom pra burro. Que? É, é o bom pra burro antigo. Acho que é a é floresta pra onde seu fantasma correu? É. Pra um cara morto ele adora passear, hein? Adora mesmo. Às a gente acendeu todo o mapa. Tem um trenzinho Que legal esse museu, hein? E é isso Algo abriu a porta ali É aquele som bizarro de novo, bem aqui nessa sala É um cara? Ah, é um animatrônico Ah, tá, aí, tá vivo Credo, coisa feia O som devia estar tá vindo daqui então Mistério resolvido Não, pera, pera aí. Se era isso que estava fazendo o barulho, significa que tinha alguém aqui dentro Enquanto a gente estava bibliotando. Oh Mano Tá, bora vazado aqui Não, a gente ainda tem que encontrar os bagulho Ah, os bagulho Cara, a gente vai acabar comendo spray de pimenta De um daqueles ah, funcionários do museu que seja, se pegarem a gente, vou falar que foi tudo culpa sua. <risos> Pode falar. Falo mesmo. Desculpa, cara. Eu também. Eu nunca ia te dedorar assim. Nem eu. Crimes. Crimes. <risos> Parceiro de crimes dele. Olha aqui uma caixa de ferramenta O mecânico deve ter ido embora antes de terminar de consertar. Olha só um alicate. Boa, boa, boa. Tava começando a achar que a gente não quer achar um e acabaram morrendo de fome aqui dentro. De manhã a gente vai... De manhã vai ter gente aqui Ah, é mesmo? Então só falta o clipe de papel Não é possível que não tenha sequer um clipe de papel aqui, será que não tem algum tipo de escritório em algum lugar? Ah, deve ter sim, além de mais uns nove elevadores dentro dele O que, que eles estão olhando? estão olhando pra cima Bom Cadeado adquirido, agora a gente tem que ir no escritório, talvez Pra cá não tem nada Esse aqui tá trancado Vamos um descer, né? Descer. Aí escritório Normalmente quando as pessoas saem para caçar fantasmas, elas acabam fazendo coisas tipo bem mais legais que procurar clipes Pelo menos teve aquele esqueleto de cemitério à noite a noite É cara, pelo menos a gente não deu de cara com nenhum morto vivo ainda Enfim Bora caçar uns clipes ah, Tem um clipe aí, foto de um cachorrão Um, um grampeador monstro Foto de uns pivetes, bonequinho Laula, carregador, alfinetes, bidetes, chiclete. Achei! Boa! Já achamos tudo. Bora abrir aquele elevador lá em cima. são mais uns 12 elevadores, eu também. Beleza, tudo pronto? Eu nasci pronto, vou botar a mão na massa. Juro que vou escapar da cadeia um dia, com essas minhas habilidades. Por que você iria pra cadeia? Acho que dá pra ter uma ideia, né? Crimes. <risos> Vocês faltaram falar crimes, pô. Ô, oh, mano, é melhor ir logo. Hã? Tem alguém vindo? Tá no corredor de baixo. Merda, tá. só, só me dá mais um. Ai minha santa, ai mano, o elevador, perda, vai logo. Pronto, deu. A gente nem sabe pra onde vai. Foi pro subsolo, Sério que a gente voltou pro porão? Ah tá. o oh, louco, nem percebi quando a gente entrou. não hum, tem um outro mais pra lá, então tá né. Qual o sentido disso? Talvez, tipo, eles usam esse pra descarregar coisas da sala do mapa e aquele outro pra não terem que pegar a escada. Mas mesmo assim, cara, nada disso faz sentido. Parece que seja lá o que for, não tá mais seguindo a gente. Aquilo e não quem? Sei lá quem for. Tá começando a acreditar em mim agora sobre os fantasmas. Fantasmas não usam elevador. Por quê? Então para fantasma subir a escada tá tudo bem? Mas elevador nem pensar. <risos> o mais importante agora é pra onde é que ele lá vai. Episódio de hoje vai ser um pouco mais longo. Ok, crimes? Crimes. Tá, vou descrancar aqui. No escuro. Nossa desculpa, <risos> De boa eu. Hum. Merda. Vou continuar aqui, vai lá ver se dá pra gente sair por trás. Não abre. Errou de vez. Eu tô indo, eu tô indo. Tá trancado. Alguma coisa trancou. Alguém. Que voltarmos pra cima? Melhor não. A gente só ia acabar fugindo em círculos. Seja lá o que for. Seja lá quem for. Mano, é. Foi. A gente não sabe onde vai dar. Tem alguma ideia melhor? Mano, óbvio que não. Meio tenso. Eu não sei se o bicho pode pegar a gente ou algo assim Eles têm um elevador que vai do porão para terraço? Diretão sem parada nenhuma? Pra que isso, meu deus? Vem, vamos achar uma saída Acho legal a movimentação dos personagens Achei uma janela, acho que tem uma escada de emergência, só que não consegui abrir Mano do céu, o que é esse lugar? A zona proibida. Tem um quadro esquisito. Estão planejando um museu de arte bizarra aqui. Dá tá mais pra arte ruim. Isso é bizarro. É arte cara. O quê? Não, isso é familiar. Por que, que eu conheço isso? Hum, Merda, cara. O elevador. Por que eu conheço esse quadro? Ô oh, velho, vambora! O Greg cometeu um crime. O elevador tá subindo. Vamos! Vamos, fia! Rápida! Vamos, vamos, vamos! O fantasma <risos> Greg, cadê você meu filho? Acabou esse cara, tu vai ter que pular foi hum. é uma bela queda aí ai acredita em mim agora eu acredito que a gente quase foi pego por segurança ou algo assim não mano eu tô dizendo eu consigo tipo sentir a presença dele Tá, tá, era um fantasma, um segurança fantasma. Me desculpa por tudo isso, você caiu de bike, foi atacado por uma coruja, quebrou uma janela e saltou de uma escada. Que isso, cara, foi nada. Você é um bom amigo, velho. Crimes. <risos> que momento. Oi? Que momento ele caiu de bike? Não teve esse momento. Mas tá meio esquisito Ah, cara, que foi? É, é. Cara, fala comigo ah, Minha cabeça, eu preciso falar com todo mundo hoje Tá, consegue subir na barca? Acho que sim Tá, segura em mim, eu vou levar a gente pra casa E o fantasma? Ele não tá aqui Ok, vamos Vamos Obrigada por virem aqui Lembrando, nós moramos aqui é, cara, tu tá na minha sala Eu vou aceitar o agradecimento Então, tu tem alguma ideia do que tá acontecendo? Tem um fantasma na minha cabeça Tipo, na noite que eu vi aquele sequestro Ou pelo menos eu acho que era um sequestro Eu tive um pesadelo que não consigo lembrar direito A não ser pelo som Um som horrível, uma sensação E eu fico ouvindo esse som sempre que o fantasma se aproxima É como se alguém abrisse um buraco no meu cérebro Ixi eu sei que vocês não acreditam em mim. Não é que eu não acredito que tem algo acontecendo com você, eu só não tenho certeza se é mesmo um fantasma. É, cara. Deve ter, tipo, 50 explicações melhores pra isso. Me dá uma. Você deve ter, tipo, um enxaqueca quando tá estressada. Aí você viu algo que te assustou e isso te deixou estressado. Também tem enxaqueca. E mãe, a sua vida passou por um monte de mudança nas últimas semanas e, sei lá, o estresse faz umas paradas loucas com a gente. Tá, tá bom que seja Eu vou lá na floresta, eu sei que essa coisa tá lá Eu sei o que vi E se vocês não acreditam em mim, tanto faz também Eu vou sozinho Você vai mesmo entrar naquele mato Atrás da quadra de basquete? Já tá tarde, cara E daí? Vocês não acreditam em mim mesmo? Eu vou junto Olha, eu não acredito em fantasmas Acredito em você Ó, oh, cara Então vamos cansar esse seu fantasma é, eu tava pra dizer algo assim também Mas você já disse melhor Ah, gente Não é nem temporada de caça fantasmas agora Pois é, temporada de viado <risos> Somos fora da lei oh, Obrigado, pessoal Pra acreditar em mim Olha ah, a cara do Greg <risos> A verdade é que eu não quero deixar você ir lá na floresta Sozinho, de noite Bom bastante Beleza Bora caçar fantasmas eu achei que já tinha acabado. Faz tempo que não faço caminhada à noite. Faço de olho nas corujas. <risos> Fica de olho nas corujas. Por quê? Ah nada não. Certo, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, então vamos apressar essa casa fantasmas. Por que, que tá parecendo Esk? Eu não posso fazer minha caminhada pulante. Como que eu nunca vim aqui antes? Cercas funcionam? Não, cara, vem a gente. Não, vem gente aqui o tempo todo. Eu vim aqui uma vez quando tinha uns 12 anos. E o que tem por aqui? Animais, árvores e um monte de coisa velha. Eu vi um desenho. O que foi, B Nada não. Nada? Eu tava rezando. Uau. Sério? Sério, vamos Tem um desenho que eu vi, o Marte, que eu vi dessa cena, bem linda, mas fez com... só pintado, não desenhado, não assim, com esses traços simples. Para tudo! O que foi? Acho que eu vi uma coruja. Oh, assim... que foi atacado por uma coruja, velho. Hã? Quando? Quando a gente estava invadindo aquele museu. Eu não acho que elas atacam grupos, mano. Olha, se eu for bicado até a morte, não vou dizer que eu, que eu não avisei. Eu saio no pau com qualquer coruja... Que olhar feio pra você. Ah, valeu, capitão. Greg, o mestre dos crimes, tem medo de passarinho. Eu quase morri, tá? Muito bem. Talvez aqui seja a entrada na mina, tem vários carrinhos de mina. Nossa! Eles tinham que jogar o lixo em algum lugar, né? Você lembra de tudo isso quando veio aqui, Greg? Lembro, morri de medo. Como eles conseguiram trazer tudo isso aqui pra cima? Cala frio. O que foi? Nada. Tipo, essas coisas super, super velhas ficam aqui toda noite. Quando você vai dormir. E? Elas ficam aqui no escuro. Tão velhas. Tão velhas, tão velhas, tão velhas. <risos> Cara, sai dessa, mãe. A mãe, tá entrando no parafuso. Eu tô bem. A gente ia voltar aqui dentro de Jerico. Só mais um pouquinho. Não, eu tô bem. Caça fantasma, um Hulk divertido. Só mais um pouquinho. coisa tá piorando. É igual apenas o show, quando a coisa vai ficar feia, a coisa fica vermelha, o cenário. Vamos lá, vamos lá. Eu esqueci o nome do, do urso de novo. Eita! Hã? Meu Deus! Olha lá que beleza. Não, não. Ou oh, desgrama, ele já acordou? Alguém apaga ele? Não, não, pessoal. Ou oh, desgrama. Pessoal, pessoal, espere. Lourdes, você sabia que isso ia acontecer. Você sabia o momento que danou com tudo. Não é como se você não tivesse feito isso antes. Foi sem querer. Eu tentei me desculpar. Lourdes, isso aqui, ó. Você está se desculpando. Tudo isso por causa de um erro. Um erro? Você deixou a desgraça de um braço na frente do clic-clac. Por causa de você, só Deus sabe o que vai acontecer com a cidade. Eu o que era pra eu ter feito? Foi besteira sua. Ah, a perna dele tá presa. E não é como se você não pudesse ter chamado a gente. Eu entrei em pânico, tá bom? Fiquei com vergonha. Queria mesmo que você tivesse me chamado, Lurv. Você acha que a gente quer fazer isso? Pessoal, a gente pode dar um jeito nisso. Não tem outro jeito Mas e minha família? Ah, tem a dólar. Você sabia que não precisa se preocupar com a Janine e as meninas A gente vai cuidar delas Elas nunca vão passar necessidade Ele não vai caber com essa perna de fora Ah, Josh Dave, Rick, Benning, pessoal, vocês me conhecem Certo, Dave Você segura aí. Sinto muito, Lurv Você sabe que não tem uma escolha Eu ficaria agradecido se você parasse de tentar culpar a gente muito bem. Não, não, não, não, não. Segura ele. Não. Uai. Não se mexe. Vai ser mais fácil se... Ah. Tá, a perna dele soltou. Lurv. Ah. Lurv, Ninguém vai te ouvir aqui no mato. Você só tá piorando as coisas aí. Ah. <risos> Eu desgramo. Vamos dar um fim logo nisso. Você não devia ter complicado tudo, Lurv. Ah, oh, Cris, o osso dele saiu para fora Ah, o que foi isso? Perda <risos> Maia, Mai Corre Corre que a gente ach achou os fantasmas Essa, Na verdade, só uma seita, né? Fale pelo Deus. Muito bem, tem que pular os obstáculos Eles são rápidos, hein? Corre, corre, corre! Nossa, a coisa tá ficando feia. Não é muito difícil desviar, ainda bem. O que, que foi isso, gente? Hum. Acabou o dia. Nessa pegada, hein? O fim de tudo. Bom, a gente vai guardar a parte 4 aí para os próximos episódios, né? Hoje o vídeo já foi muito longo. Tá todo mundo. <risos> Fofo tá em casa de boa jogando videogame. Legal. Bom, vamos parar por aqui. Tá certo? É, vocês gostaram desse episódio Night in the Woods? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações.